Eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal Hoje é a nossa primeira noite aqui na mansão Furacão Hoje a gente vai dormir aqui na casa nova Mas a gente vai ter que improvisar Vamos ter que fazer tudo no improviso, né Thaís? Isso mesmo Galera, vai ser um vídeo bem bacana, espero que vocês gostem a gente vai, cara, a gente vai ter que a colchão em outro lugar Porque no nosso quarto não tem cortina Vé, A gente vai ter que fazer um improviso aqui muito da hora E a gente vai mostrar tudo pra vocês A nossa primeira noite aqui na mansão Furacão Agora o carrozinho vai entrar na piscina Eu vou lá mostrar um pouco pra vocês Ele entrando na nossa piscina Que tá top, tá zero já a nossa piscina Então deixa muito like, se inscreve no canal E bora pra esse vídeo hoje é. ele vai entrar na piscina nova vai, um dois, três e <risos> tá gelada? não, tá gelada? não vai lá no fundão pro pessoal ver Cauê como que é fundo? rela o pé no chão gente, cobre ele ó. mas ele sabe nadar né filho? você sabe nadar né a gente colocou para encher mais um pouquinho aqui porque tem que estar no meio daquele buraco que delícia ali tem um banquinho né filho é um peixinho e ele nunca fez aula de natação gente dá para acreditar nunca fez aula de natação né filho nunca fez aula de natação. Ó, como eu você. Cuidando, eu nasci, eu nasci. Ah, é <risos> ó, como vocês viram, ó, já podamos tudo, olha como está bonitinho. Aqui também já tiramos aquela árvore grande. E a gente quer plantar alguma coisa, coqueiro alguma coisa aqui. Isso aqui o Thiago não conseguiu arrumar ainda. É, não tá funcionando. Ele fica em pé aqui, ó, mas não tá funcionando. O Thiago vai tentar arrumar aqui. E lá vamos os muros. Olha a diferença, pessoal, dos muros. Tem que acender essa lâmpada aqui, ó, pra ficar mais clarinho. É, olha a diferença do muro, gente. O quê? Hã? Ah. É. Não tá sujo não, é assim mesmo. Filho. É porque escorre água aí. Maranha, cuidado. Então, a piscina já está limpa. Está gostosa, filho? Hum. Bom, galera, o cauezinho já saiu da piscina. Se divertiu um pouquinho aí, ó. Deixou tudo molhado aqui. Mas da hora. Água tá aí, já começou a fazer a nossa janta. Thaís. Já está fazendo nossa janta aí? Sim, preparei um frango aqui, ó. Tá no improviso aí? Tô. Eu vou colocar um franguinho para assar. Ah, vai fazer um franguinho no, no forninho? É. Ah. A gente teve que improvisar o forno aqui, ó. Porque o lugar do forno e do micro-ondas não tá funcionando tomada. Né? É, pessoal. O forno e micro-ondas eles ficam aqui, ó. Só que essas tomadas não tá funcionando, cara. Vai ter que mandar um eletricista vir ver o que, que tá acontecendo. Aí a Thaís abaixou eles aqui pra poder usar hoje, né, amor? Isso. Vai ser é tudo no improviso, né? Hoje eu vou fazer um franguinho, ó. Com batata. Um é. arrozinho. E eu descongelei uma hum. feijoada. Feijoada? Tinha é congelada, hein? Top. Você gosta, né? Opa. Vou fazer aqui. Adoro. É isso aí, galera. Agora a Thaís vai fazer a nossa janta. Eu. Já liguei meu computador ali, no canto ali, ó, que a gente tá mexendo ali com os vídeos. Não né, pode daí? mostrar muito da casa, porque ainda é. não saiu o tour. Que é quando a gente terminar de arrumar tudo, vai sair tour no canal. Vocês querem um tour no canal? A gente tá terminando de arrumar as coisas. Ai, Thiago, sabe o que a gente pode mostrar pra eles? O quê? Os nossos presentes da Caixa Postal. Ah, é verdade. Pessoal, a gente ganhou bastante presente. É, de vários inscritos para nossa casa nova Muito da hora né Trey? Mandaram para gente sem saber que a gente ia mudar né Thiago? Sim. O pessoal mandou e a gente vai colocar na nossa casa nova vai ter decoração de vocês. Quem quiser mandar um presente para nós fazer uma para gente colocar na decoração da nossa casa, ó caixa postal aí embaixo, tá bom? Vou mostrar os presentes. Aí, vamos mostrar, nossa caixa postal tá na descrição certinho pessoal, só enviar um. Um presentinho, se vocês quiserem. Tá? Uma ah. cartinha tá bom também. Tá é isso aí. Vamos mostrar os presentes? Vamos lá. Tá? Então bora lá. Pieta aí, já separou? Tá, tudo aqui. Tudo mais ou menos, né, Thiago? Porque no meio da bagunça a gente perdeu várias coisas. Várias... Perdeu assim, tá? Tá na... em algum é, lugar. Temos que achar ainda. O Valdinei mandou uma cartinha pra gente que a gente ficou muito, muito feliz com a cartinha dele. A gente já respondeu ele no WhatsApp. O Ricardo mandou esse panetone antes do Natal que chegou agora, né, Thiago? Você gente nem abriu ainda. Nem abrimos ainda mandou pra gente esses quadros junto com outro quadro pro Thiago do Youtube, mas a gente não achou no meio da bagunça deve estar lá no seu escritório em alguma caixa né amor? É, tá. Ó, ela mandou esse quadro pro Cauê e esse quadro aqui pra mim e o quadro do, pro Thiago mas a gente não achou, depois a gente mostra pra vocês em outro vídeo. Isso daqui também a gente ganhou, não lembro o nome dela não sei onde tá a cartinha dela, um ônibus o Cauê adorou esse ônibus junto com duas canecas Top, olha Thiago, ó casa nova pra brindar, hein? Isso daqui a gente não recebeu agora, mas eu não mostrei pra vocês em vídeo aqui no canal, só lá no Instagram. Então se vocês não seguem a gente no Instagram, corre lá seguir que a gente mostra muita coisa pra vocês. Ó, a pessoa eu não lembro o nome, gente, mandou três canecas dessa daqui. Essa daqui é do Cauê, ó, Cauê, Família Furacão, com várias fotinhas, que trabalho perfeito. Ah, tem o um nome aqui, ó, Fazendo Arte, ó, ela mandou pra gente, pessoal. Lindo, lindo, lindo o trabalho dela. Então tem outras duas lá no apartamento. Tem muita coisa lá no apartamento ainda. É, pessoal, a gente ainda tá de mudança. Estamos trazendo nossas coisas ainda. Ó, esses copos aqui também a gente ganhou. Eu não sei o nome agora da pessoa. Ó, fotinha do Cauê escrito Cauê. Fotinha nossa escrito Família Furacão. Fotinha nossa escrito Thaís e Thiago, junto com o um cordãozinho. Linda, né? Top. E presentes maravilhosos que a gente ganhou. Como vocês sabem, a gente estava de viagem e a gente acabou comprando umas coisinhas lá na praia para nossa casa nova. Ó, o que, que você comprou aí, Thaís? Compramos um quadro para colocar Ele é lá. Um relógio, né? Como se fosse um, é um... <risos> um relógio. não é um quadro, para colocar lá na área da churrasqueira. Não sabemos o lugar ainda. Compramos um porta-chave, porque a gente precisa, né amor, porque Sim. toda hora vira uma loucura procurando chave de carro, chave da porta, então compramos um porta-chave. Compramos isso daqui, ó, ponte do churrasco, pra gente colocar na, na, na churrasqueira. O melhor churrasco do mundo, também pra decorar a área da churrasco, do churrasco. E isso daqui, que é maravilhoso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, com a imagem de Jesus. Gente, isso aqui eu achei lindo, lindo, lindo, lindo. E aqui tá escrito a praia, o nome da praia que a gente estava. Isso daqui também, maravilhoso, família. Olha que lindo, gente. Pra gente colocar de enfeite. De a gente Além ainda não de... sabe onde vai colocar, né, Thaís? É, a gente não sabe. Se você tiver ideia, manda aí, comenta aí, tá? Além disso daqui, a gente comprou uma imagem maravilhosa, linda, de Nossa Senhora. Eu vou pegar pra vocês. É, pega lá. Porque a casa inteira, vocês vão ver, é no tour, pessoal. Hoje é a nós passando a noite aqui nessa casa. E essa imagem que a Thaís vai mostrar pra vocês é muito top. Ó, a gente comprou essa imagem aqui também lá na praia. Ela é de gesso. Ela veio bem embaladinha, mas no meio da viagem acabou esfolando aqui a beiradinha dela. Mas não Sim. tem problema. É linda, né, gente? Ó, fizeram ela de um marrom envelhecido, né, amor? É. Lindo, né? Bonito. Vamos colocar uhum. de enfeite lá na nossa sala. É isso aí. E a janta tá Está quase no jeito ainda é não? Quase. Mais um pouquinho, hein? Então é isso aí. Assim que a nossa janta sair, pessoal, a gente mostra para vocês. Vamos mostrar sua barriga, aí. Tá aí, galera, ó, quem tá tomando banhozinho. E aí, Cléier? Cléier. agora tá tomando banho para dar esquentada. É isso aí, nossa primeira noite aqui na casa nova, hein, cara? Uhum. Tá curtindo? Aham. Uhum. Então é isso aí. Tô amando. Ah, tá amando né? então é aí. Já vai. É isso aí. Eu não vejo a hora de a gente dormir. É, né? Já então uhum. tá ainda. Né? Então uhum. toma um banhozão aí, ó. E vamos assar. Ficou pronto, amor? Sabe ficou... ficou pronto? Tá com fome, Fia? Toma isso. Tomou o banzão, né? Thaís também já tomou banho Uma dia já... simples, rapidinha, porque tá uma bagunça, tá faltando as coisas pra cozinhar Tudo no improviso, rapidinho? filho Mãe, rapidinho? A Thaís fez um, um arroz Tem um pouco de feijoada ali E agora vamos ver o frango da Thaís Frango é, com batata mãe, eu falei um monte, tô pedindo um monte E deu um coisa O Thaís tava com fome já, hein? Vamos ver, vamos ver Ó! Oh. Hum, aí sim, hein? Vou aqui em cima porque é vidra né? Ai. É, por não, porque senão pegou estourar o vidro, né? Senta aqui quebra-a é gente comer. Ó, o cauezinho já. Ele tá com fome. Vamos pôr, filho? Vamos lá? Ó, é. um feijãozinho. Outra Ó, feijão? Feijão. cima? Assim, a porta? Mas eles vão ver. Ué? vamos lá ver. O que, que você vai fazer Não sei, tchau. Não sei. Vamos lá ver? Eu vou lá não Eu vou junto. Peraí, ele vai na frente. Tá, na frente, com a frente. Eu acho que foi no seu quarto. Também tá acho. Será que não é neném? Neném? A neném tá aqui embaixo. Neném? Ela tá aí, Thaís? Ah, é o vento. Sai daí, olha Ui, é o vento, a janela tá aberta. Deve ter ventado forte, cara. É o vento, mano. Que susto, cara. Eu achei que era aqui embaixo. Não, a porta acho porta, que a janela está aberta. Que susto, velho. Espero que vocês ouvindo, né? Mas deve ser porque cartão ele? É, galera, deu um susto, cara. É doido. Vamos comer agora? Vamos. Tá. Vamos! Só a gente vai comer aqui. Depois a gente vai assistir um filme. E é isso aí, galera. Agora vai subir lá pra cima pra ir deitar. Dormir já é tarde, tá? Já subiu. Vou apagar aqui as luzes. É muita tomada. Às vezes eu nem sei onde que apaga o certo. Vamos subir. Vocês estão aí? É. Como que ela vai dormir agora? Eu vou dormir aqui e você dorme lá no sofá. Não. Ah, vou dormir lá? Não. Se você quiser, você dorme lá. Eu acho que dá tá pra nós dormindo. três dormir aqui, hein? Tá Tá apertado. Eu acho eu que dá pra nós três. Eu um filme, a gente comeu, tô com uma preguiça. vamos assistir? Não. Ah, foi não. vamos <risos> Ah. Ai, mãe. Galera, nós né, vamos dormir nós três aqui na caminha do Cauê. E eu? Ai, dá pra dormir. Amanhã tá tudo arrebentado o corpo. Mas tá isso, como que tá só a primeira noite? Tá Cara, Caralho, levando um susto aquela hora. Uhum. Galera, com sono. de você, Thaís? Também. Tá com sono? Uhum. E vocês, é. Não. Não? Não. Deixa Maria. Então nós vai dormir se fica vigiando nós, pode ah, ser? Ah não. Se fica vigiando nós. Não. Beleza? Fica lá na sala sozinho, nós ficamos dormindo. Tá bom. Tá bom. Tió. Hum. bicho é corajoso. Ele é corajoso, ele é filho do Thiago Furacão, uhum. não é? Uhum. Thaís, vamos pôr o colchão nosso aqui no chão para não dormir? Por quê? Ah. ah, porque nosso quarto sem cortina, né? É, galera. Nosso quarto não tem cortina. Eu, nosso quarto fica direto filhado pra rua. E o meu tem, posso mostrar, pai? Não, só tem a cortinha lá, né? gente. Aí, ó. Minha janela e ah, a cortina tá ali. Galera, vou ajeitar aqui pra gente dormir. E olha lá, velho. O sábado, semana foi pauleiro. Mudança é brabo, né? <risos> e Ei, neném? E você? Você vai dormir também? Vai dormir todo mundo junto? Eu vou apoiar. Cadê ela? a caminha dela? aqui a caminha. Vai deitar na sua caminha. Deita aí. Deita na sua caminha. Vai. <risos> ah, você tem cama, né? Se <risos> vergonha. Tá ah, fazendo graça com <risos> ele. Ah, menina. Você vai dormir aí? Sua primeira noite aqui? Hum. Como que tá a sua noite aqui, neném? Muito legal! Bom, galera, a gente vai ajeitar as coisas aqui para poder dormir. Assim que tiver tudo no jeito aqui, eu mostro para vocês como que vai ser a nossa cama aqui. Da tchau, neném! Tchau, neném! Tchau, pessoal! Galera, colocamos o nosso colchão aqui no chão. Eita, você tá achando a cama? Acorda, filha. Tô cansada demais. Galera, eu também tô com sono. A gente vai tentar dormir. Né? Vamos ver. É estranho na né, casa se dormir num local diferente assim, né? É muito estranho. É estranho, filha? Uhum. E também é confortável. É confortável, né? Uhum. Você acha? Eu acho. Nós digamos o ar acho. lá, pessoal. Tá calor, né, Thaís? Uhum. É, cara. Acorda, filha. Boa, Boa noite, gente. Vai dormir? Até amanhã. Sim. Boa noite, filho. Amanhã. É pessoal. Aqui eu vou desligar a luz, pode ir. Eu vou desligar a luz aqui. Nossa cama. Sente, filho. Nossa cama ficou aqui, ó. Ali também a caminha da, da nossa neném. Nosso filhão. Até amanhã, boa noite. Bom dia, bom dia. Acabei de acordar, me amei. Tô indo pro escritório agora, trabalhar um pouco. Tô falando baixo porque o Cauê e o Thiago tá dormindo ainda. Agora são 8 horas. Vou mostrar eles para vocês. Cama dele e durante a madrugada ele acordou e foi pro meio de nós no colchão ele já é acostumado a dormir com a gente e pessoal essa noite foi muito gostosa só que aconteceu algo estranho era em torno de 4 e 15 mais ou menos o alarme da casa disparou aí a gente ficou com medo assim né olhou pelas janelas não vimos nada abrimos as portas não tinha nada não sei se é problema no, no alarme a gente achou estranho passou um sustinho. Mas graças a Deus foi tudo bem. Uma noite abençoada. Essa casa aqui promete muito pra nós. E agora eu vou trabalhar. E na hora que o Thiago acordar, ele grava pra vocês. Bom dia pessoal! Já fiz um café aqui pra mim poder tomar. Tá aí já foi pro escritório. Já estou aqui na frente do computador aqui pra trabalhar. E galera, aconteceu uma coisa de noite A gente tava dormindo, acordei assustado pra caramba O, al o alarme disparou E na hora eu acabei até tá esquecendo de pegar a câmera pra poder gravar E desci pra poder ver, olhar as portas, o que que era Achei que tinha entrado alguém dentro de casa, galera Nossa, fiquei assustado pra caramba Mas eu não sei se é algum, alguma coisa no alarme A neném não poderia ser... Ter passado em algum lugar Porque ela estava no quarto com a gente Então, não sei o que, que possa ser Mas disparou o alarme levei um susto, cara do céu E Mas, deu tudo certo Passar uma noite aí A única coisa que aconteceu foi isso mesmo Não sei se foi algum, algum Gato que entrou dentro Aqui do quintal, alguma coisa assim Disparou o alarme O que possa ser Mas, foi uma noite Tranquila Espero que vocês tenham gostado desse vlog aí. E é isso aí, galera. Não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreve no canal para quem não for inscrito. E até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.